Colar um tryhard pro top 1? Putz, Luiz, não é essa vibe da live. Tryhard dá pra pegar top 1, eu colocaria mais delay, colo... eu, eu jogo com 8 segundos de atraso só. Teria que jogar bem mais focado. É mais estressante ter que colocar a meta top 1, não é minha, minha, minha, meu objetivo pegar top 1. Pode de ficar no challenge jogando com meus bonecos torto, eu já tô feliz. Mas você tá grão, Por inatividade. Será que nesse horário já precisa banir Rengar eu posso banir Recarim ainda? Baniram um Sona? Já tô com preconceito já, baniram um Sona. Eu vou de novo de cena, gente, aquele jogo não valeu. Cara, eu acho que só é preciso trocar essa sentinela zumbi e a caça incansável. Eu acho que não é a melhor escolha. Provavelmente algo aqui seria melhor. Talvez isso daqui, mas eu faço HP, né? Talvez isso aqui... Não, eu não acho que Lulu é melhor suporte. Eu acho que a Lulu é melhor suporte dos maguinhos suportes de Pio. Lá, Soraka, Sona, Seraphine aí. Eu acho que Lulu é melhor dentre... Esses suportes. Pois é, não entendi o banho Sona. Era free win, ia ser Jinx Sona de novo. Eu acho que nesse aqui a gente vai ser bem campado por causa do Xin Era muito melhor jogar contra a Sona do que contra ele, do que contra Lulu. Vai ter guerra aqui. Deixa que eu vou na frente que eu tenho você vestido. Isso foi muito bom. Pelo foi... oh, a Kate pegou aqui, kill. Não sei se isso foi bom. A primeira vista, não me parece que foi. A música é entre nós. Segurar uma mais difícil que segurar né? quase morrendo no Red. Ah, o Jinx pegou outra aqui. Que triste. Aumenta o sombra. O Horizonte vive sombrio. Grazi, vamos lá! Neutralizar. Essa lane é o um deles aqui agora. A gente tá 4 1 A Caitlyn não tá fraca também, mas é melhor a gente evitar trocar essa batalha. a, -bata. a, a barriga galera barriga. aqui. Quando tem um Victor mid vindo te levar no bot é um problema. Boa noite, Comparada Boa com todo vai, o medo que noite. preciso carregar. Essa arma. Né? Oh! Esse mundo é nosso! Pulo uhum. Flash. Não sei como esse povo tá com tanta liberdade. Minha... O que foi, robótica, foi esse dive horroroso que a gente deu no nível 2. A gente tava com toda a pressão do universo, a gente ia ficar batendo nos caras debaixo da toa o jogo inteiro. a gente se matou e deu o double buff pra Jinx. Foi muito troll aquilo. Os corações batem juntos. A gente me revela? Comecei só festa. a festa. <risos> e veio aí a festa no bot. Já leva esse troço aí já. Mas eu quero esse dinheiro também, que eu quero minha manopla. Não tá fácil a vida, não. é mais, não? Tá, vou puxar. Quem pegou o shutdown? Ah, ela não tava valendo dinheiro? WTF? A mulher tava 4 1 e não tava valendo dinheiro? para que ninguém mais tenha eliminado perigo nem sei de onde toma, tomamos tanto dano calibrando se a vida é minha maldição viver é a minha oh. Foi Drago é muito mais importante que esse segundo arauto. Vai tirar minhas wards não, falou Lufedorento. Gato do lixo. Tirou, mas foi com o Pink, não conta. Você não Nossa, o Horace está descendo o cacete, cacete no Ah, faltou um corta cura. Aqueles... Tô fura chegando Ai meu Deus, tô fura chegando Eu vou com a prova da cena Corra covarde até o Darius aqui Espero que não tenha se arrependido de sua lealdade Ai, <risos> me arrependi um pouco, na verdade, Darius. Que <risos> é isso, Yorick? Tá louco, irmão? É muito gostoso estar de cena também, né? Não existe. Nossa, caiu o bot também. Boom. Dá alma, dá alma. É isso, é isso. Tchau, alma, alma. Que que era aquilo, correndo um monte? Pelo visto é mesmo. Só que não. Oh. É, gastaram tudo. Eu acho que Flash não. Só a gente tá Wave. Perseguida pelas forças da. Ihhh! Chivals! Foi mal, minha filha. Devia ter usado antes. Uma maldição de super-vagar. Eihhh! Oh, preso nice. Não dá para começar uma Ué, Não era para invocar um monte de bicho isso, né? Nossa, ele tem range no quê? Eu assisto, bobalhão 800 gols para o Iorik Bobalhão, bobalhão Bo-ba-lhão Morri de novo Morri de novo Dois níveis em cima da Lulu Gosto Sintam a música. Meu Deus. Sentinela, esposa. Uma luz na maldita escuridão. Ela falou esposa? Zoita tá poderosa. É que a gente tá forte mesmo. também. Vou guardar pro Yori que conseguir ficar tá puxando. puxando. Vão sair das catacumbas para dar uma variada. Cala <risos> <risos> <risos> é <a> outra. <risos> a música entre nós. Meu Deus. <risos> <risos> <risos> Você eliminou o vem. Calma, calma, calma, calma. Pois se tiver o lá, tô indo lá tirar. Tinha? <risos> Não é que tinha o um lá. Era louco? A morte está sempre ao Tô morrendo pra ult dele aqui. O Ai, ai, como é bom matar uma lulu. Uma Luluzinha, bem ranana, eu tava muito grande por causa do, da manopla. Ah, nessa deram mais ano que eu, não valeu.